E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tech Tutos. E hoje eu vou estar ensinando você como que tira aquelas coisinhas bem chatas que aparecem quando você está acessando um site de compras ou qualquer outro site Quem conhece os Ads sabe do que eu estou falando Então, o procedimento é muito rápido dependendo do seu computador E também é muito simples De todos os métodos que eu testei, esse foi o único que funcionou que é com um scanner que a gente faz com malwarebytes o link desse programa vai estar tá na descrição do vídeo e você vai abrir ele e vai baixar depois de baixar e instalar, a instalação também é muito rápida e é muito simples você vai abrir o programa essa versão é uma versão gratuita, ele é o anti malware tá? uh, pode ser que ele peça atualização, mas não precisa atualizar então abrindo o programa, você já pode clicar aqui em verificar agora que ele vai iniciar todas as etapas, ele vai procurar por atualizações, demoram mais ou menos aí nos seus, uns 5, 10 minutos. Depois ele vai iniciar as operações pré-verificação, verificar memória, verificar arquivo de inicialização, verificar registro. O que mais demora aqui é a verificação do sistema de arquivos, porque quanto maior for o, o tanto de arquivos que tem no seu PC, óbvio vai ser maior o tempo de, de verificação do sistema de arquivos. Então, eu vou dar uma pausa e vou voltar quando ele já estiver ali no final da análise heurística. Bom galera, de volta aqui, já terminou, foram 1 hora, 5 minutos e 55 segundos na verificação da ameaça. Como o meu, eu já tinha feito antes e apagado todas as minhas ameaças, ele não deu nenhuma ameaça identificada. Então por isso que aqui ele já deu concluído que eu não preciso fazer nada e o último processo é só terminar. Mas com certeza no seu, como você está fazendo, com certeza aí apareceu várias ameaças, vários objetos... Que ele achou que é, podem fazer mal para o seu computador, ou que estão fazendo mal para o seu computador. Lembrando que essa lista que apareceu aí para você, não significa que todos podem ser ameaças de, de vírus e entre essas coisas. Mas é bom você dar uma verificada de um por um, que às vezes ele pode pegar um programa que, que seja bom para você, que você gosta esse programa, e ele entenda que seja um programa malicioso. Então dê uma verificada bem calma aí e depois vá marcando e depois clique lá em, re em remover selecionados. Quando, você re quando ele remover todos os selecionados, ele vai vir para essa janela aqui que você vai clicar em terminar. Depois que terminar, você clicar em terminar, ele vai pedir para você reiniciar o seu sistema. Eu recomendo que você reinicie porque ele vai excluir outras coisas que ele só consegue excluir quando você reinicializar o seu sistema, ok? Então, é isso aí, pessoal. O procedimento é muito simples e muito rápido. Obrigado por assistir mais essa videoaula. Se você gostou, dê um like para ajudar no canal. É, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal. Se ficou dúvida desse vídeo, pode pôr nos comentários que eu farei o máximo possível para responder para vocês. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.